Olá, e aí tudo bem? Meu nome é René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu estou gravando esse vídeo que eu quero te apresentar o curso de eletrônica geral do André né Não sei se você conhece o curso de eletrônica geral do André Cispe, mas talvez você conheça o André Cispe que ele já tem um curso um curso de conserto de celulares que já fez é, faz né muito sucesso principalmente no YouTube se você der uma volta aí pelo YouTube você vai ver é, o curso de é, conserto de celular e tablet é, do André Cisp. e ele acabou lançando tá é, mais um curso um curso de eletrônica geral né, que é um curso bem completo, um curso que é muito legal porque principalmente para pessoas que trabalham na área de eletrônica, né, concertos de eletrodomésticos, concertos de máquina de lavar, geladeira, é, ventilador né, e eletrodomésticos em geral. É, este é um curso bem completo, bem dinâmico. Tá? que vai te mostrar, né, vai te ensinar a trabalhar com todos os tipos de eletrodomésticos, é, todo tipo de placa, né, placa, transistor, né, é, condensadores, todos esses tipos é, de é, materiais eletrônicos que fazem parte de uma placa, né, condensadores, tudo isso, é, então precisa de manutenção né e no curso de eletrônica geral do andré sisp ele exatamente ele te mostra tudo o que você vai precisar para trabalhar com placas né transistores né? tudo isso para que você tenha um bom desenvolvimento profissional né e que você aprenda a trabalhar com vários inúmeros tipos de placa né e ganhar dinheiro com isso logicamente tá você vai ter eu quero te mostrar um pouquinho de, do que, que você vai mostrar vai é, ver no curso né para que você tenha uma ideia se ele vale a pena ou não tá então você vai ter aulas pra, aulas teóricas e e práticas né você vai aprender é, tanto na teoria quanto na prática é o te, e também os testes de funcionamento né dos componentes eletrônicos é, você vai, vai ser... Vai, é, as pessoas que vão te dar o curso são videoaulas, tá? É, são mais de 30 videoaulas que você vai... É, é, dentro da página do curso. Elas são ministradas por profissionais qualificados, tá? Com formação técnica e ensino superior, né? É, você tem suporte, tá? Tanto durante o curso quanto depois do, de que você terminar o curso, né, terminar as videoaulas, você vai ter um suporte né, pós-curso. Né. É, também no final do curso você tem o certificado de conclusão que facilita ali para você, é, caso você esteja desempregado né, e precise, precise né, de um certificado de conclusão do curso de elet eletrônica geral, vai ser dado isso a você concluindo todas as videoaulas tá? é, você vai aprender também desenvolvimento de projetos né? é, você vai aprender como desenvolver ao final do curso né? Vocês vai, você vai desenvolver projetos práticos né? na prática né? é, fonte de bancada, testador de cristais, osciladores e etc é, você vai ter o direito a atualizações, toda vez que o curso tiver uma atualização você vai poder é, fazer parte dessa atualização também, tá? Durante o prazo de dois anos, né? Você vai ter acesso a todas as aulas da plataforma e atualizações do curso, né? E também é, você vai ter direito a, a alguns bônus, tá? É, porque dentro do curso você terá o bônus com aulas exclusivas sobre o uso de ferramentas técnicas em eletrônica, né? E um outro bônus, tá, que é aulas exclusivas sobre técnicas de soldagem com estação, estação e ar é, de estação e solda, né. Então é um curso bastante completo, tá, é, ele vai te é, capacitar você a fazer é, vários tipos de coisa dentro da eletrônica, né, que trabalhar com conversores esquemas elétricos, placas de circuito eletrônico, placas de controle de portão automático, é, placa de controle de refrigeradores, é, de notebook, é, ar-condicionado, televisões, LCD e LED. Então, tudo isso você vai aprender dentro do curso de eletrônica geral. Né? É um curso que vai capacitar você a trabalhar com qualquer tipo de eletrodoméstico né? e também vai te capacitar a trabalhar com, com grandes empresas também né? que necessitam de profissionais dentro eh, da área de eletrônica, tá? que é um ramo que sempre teve, né? um ramo que eu me lembro que eu, era, eu tinha 13, 14 anos né? e já existia o curso de eletrônica que tinha muito sucesso, era uma área que crescia naquela época, imagina hoje. Né? Então é, um, é, uma, é, uma, é uma área que cresce bastante, tá? e que tem trabalho, tem renda para isso. Né? Então acho que vale muito a pena. O preço, eu não vou te passar o preço, porque é, o que acontece? Pode ser que ele mude, né? mas hoje, o preço que esse curso tá está com, com o benefício que ele te traz, no custo-benefício, você vai perceber que vai valer muito a pena, mesmo porque ele é um curso online, você não precisa se deslocar até uma escola, se deslocar até um outro local. Você pode fazer dentro da sua casa ou, se você estiver em um outro lugar que tenha uma conexão com a internet, você pode fazer esse curso é, totalmente aonde você quiser, né? totalmente online, né? o que é uma ótima vantagem hoje em dia, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos, tá? É, então tá aí, eu vou deixar o link dele aqui abaixo, tá? O link do curso. Tem uma página lá, você coloca o seu e-mail, né? E, e aí você recebe maiores informações do curso é, de eletrônica geral, do André Cispe, tá? Tem também alguma, algumas amostras de algumas aulas, né? E tem também um vídeo é, mostrando... Todo o, o, tudo aquilo que você vai aprender na prática com o curso de eletrônica geral do André SISP. Tá bom? Grande abraço a todos e até mais.